É do gen futsal, é do gen Canta alto. Torcedor Guerreiro. A torcida vai fazendo o um verdadeiro. Pompando aqui do Clube Olímpico. Getúlio bateu no peito, no chão. Bola perigosa, tem que marcar agora. Só fica na frente dele. aí, Tocha. Isso, isso. A bola vem do outro lado, vai lá Neto. Na marcação aí o Perak, tenta a jogada, bola perigosa, aí, gol. aí é gol. do Palotina, gol com camisa número 14, deixa eu ver lá, é o Sineu. Oxa, aí pra fazer ele, vai colocar no gol, defendeu Getúlio, defendeu o goleiro, quase de novo.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 Peraque na batida. Carlos, no gol. Vai autorizar a arbitragem. É tiro livre para o Palotina. Faltando 1 e 38. Placar de 2, Neymar. Um Palotina. Peraque, vamos lá, Carlos. Partiu, bateu. Gol! <risos> Cabeça, tá sem goleiro, vai lá, Evinho Tocha, tá sem goleiro, Tocha Vai bater É, é do galão É gol do galão É gol do galão é Esportes Maringá, isso é Grêmio, isso é futsal, tocha deles! Batonete tá sem goleiro, vai fazer mais um tocha, faz mais um tocha, nove segundos, tocha!